O deputado estadual Estevam Galvão anunciou na manhã desta segunda-feira que não irá disputar a reeleição ao cargo nas eleições deste ano. O parlamentar decidiu se afastar temporariamente por motivos de saúde. No entanto, ele afirma que está bem e não descartou uma futura candidatura. Eu não vou deixar na política, eu vou continuar na política, porque é alguma coisa que eu gosto e eu sei que através da política... A gente pode fazer muita coisa pelos nossos semelhantes e muita coisa pela nossa cidade, que a minha cidade é Suzano, pela minha região, pelo Estado e até pelo Brasil. Tiago Caetano para o Diário de Suzano.